Pai, gratidão pelo novo dia e por Tua divina fidelidade. Acalma nossos corações e dai-nos hoje Tua paz. Abra nossos caminhos, Divino Pai Eterno. Retire tudo que atrapalha nossas conquistas. Multiplica nossa fé e fortaleça-nos na caminhada da vida. Proteja nossos lares, famílias e amigos, que assim seja. Amém.